Rodrigo, o que você tá fazendo? É sério? Isso tudo é por conta daquela porcaria de aposta? Gente, do que você estão falando que aposta? É você idiota que os moleques fizeram com eles. Você não tava no dia. Não precisa se preocupar, tá? É, Sim, eu vou invadir uma casa abandonada, mas não é crime isso. Mas por que, que você acho... tá fazendo isso? É perigoso. E é crime. Eles estão zoando com a sua cara. só pra te humilhar, Rodrigo. Eles não fazem bullying comigo. Eles só implicam comigo. Tá, Paty? Ha! Ha! Nossa, sério? Eles implicam com você. Implicam. Com você. Eles não pintam o seu armário, eles não trancaram você no banheiro, semana passada eles te empurraram o corredor. Na Pessoal, verdade, é sério que vocês estão brigando? Eu já não vai pra aqui. lá, não inventa. Não se preocupa, tá? Eu, eu não vou estar tá sozinho. Sério, Rodrigo? Uh, não, não, não, não. não. Eu Pera, só... você tá com quem? Eu você vai com eles? Eu encontrei uma moça. Uma moça aqui, ela disse que tem uma... Uma moça? Quem? Um muro, mas... Sei lá, eu vou entrar lá e vai ficar tudo bem, Tá? Ah tá, então você vai mesmo lá. Logo você que é todo medroso. Emily! Eu acabei de Eu vou mandar uma foto no WhatsApp. Nossa, ali é uma fita no portão? Pô, sai daí, pelo amor de Deus. Você não precisa fazer isso. Você não precisa provar nada pra ninguém. Muito menos pra esses idiotas. E como você vai entrar aí? Você vai pular esse muro? Ah, tem uma vizinha aqui do lado. Eu vou pedir pra ela deixar eu pular o um muro. Ah, tá. E ela vai deixar você invadir a casa dela? Uh, não. Você vai invadir a casa dela? Não, não, não. Eu vou pagar pra ela. Ela vai me deixar entrar, e ela ainda por cima vai me ajudar a entrar na casa. Aliás, eu acho que ela tem uma chave, então eu nem vou precisar pular o... o muro. Tá legal. Mas seria bem melhor se você invadisse a casa dela. Emily! Toma cuidado, Rodrigo. Só toma cuidado, por favor. <WWE> Nossa, que tá bem bagunçado, né? Esses papéis, essas coisas. O que, que é isso? Deve ser quando a polícia vier aqui. Ninguém gosta de ficar aqui. Hum, e nós vamos entrar por onde? Pela porta, né? Vamos entrar pela janela. Nossa, tá bom. Ah, vocês estão conseguindo ver isso? Peraí, deixa eu abrir. Caramba, tá muito, essa muito... super acabada. Eu também, né? Depois de uma tragédia dessas... O matou uma família inteira. A gente não sabe se ele matou a família dele. Ele nunca foi pra julgamento. Ele estava com a faca. Pelo menos foi isso que as manchetes disseram. Não que eu acredite nelas. Né? Manchete? Saiu no jornal? Pois é, você só fica com a sua cara enfiada nesses seus livros e não vê uma notícia. Pra mim isso era só coisa da cidade. Eu não sabia que tinha saído no jornal. É só você pesquisar. Pai assassina a família inteira brutalmente. Olha, tá, mas era muito chat. Tá no um chat. Branca racista, que faziam várias estruturas psicológicas e físicas com ela. Quando a assistência social finalmente descobriu, ela tinha pensado que o sofrimento tinha acabado, né? Mas aí ela foi adotada por essa família negra e eles eram muito conservadores. Pelo jeito eles não tinham nenhuma empatia Pelo o que ela tinha passado com a família anterior. Então, sei lá, eles eram muito cristões e achavam que tudo de um propósito. Mas isso não faz sentido, ela foi torturada pelo plano de Deus Isso é basicamente descartar tudo que ela passou nas mãos dessas pessoas horríveis Pois é, e depois de tudo que ela passou com a adoção, imagina, que ela já não era muito sociável é, Junta ela é, ser adotada, é, não ter a mesma cor dos pais adotivos e, sei lá, é, não ser sociável Basicamente é o um alvo perfeito pro bullying, pro preconceito. Então eu até sei como que é, eu até entendo Entende o que? Ah, sei lá, é, a revolta dela com a família? não foi o pai que... Vai entrar ou não? Tá, a gente vai entrar, dar uma olhada e depois a gente termina esse assunto. Nossa, parece é escuro lá dentro, né? Nossa. Ninguém quer comprar essa casa depois de tudo que aconteceu ali. Pra dizer que o bairro também não seu casal está vazia há muito tempo. Às vezes vêm alguns mendigos para cá, mas eles não confiam muito tempo. Eles sentem uma presença estranha. Presença estranha? Que tipo de presença estranha? Sei lá, uma é pesado, sabe? Talvez seja porque morreu quatro hum. pessoas aqui assassinadas assim. Filho. Não tem nenhum envolvimento com demônios, tá, é, garotinho? En envolvimento com demônio? Eu não sabia disso. Você devia saber que os pais eram quentes fervorosos. Eles acabaram fazendo um exorcismo na menina. Provavelmente ah, a demônia deve estar por aí agora. Exorcismo? Ela não era esquizofrênica ou, sei lá, não era saudável mentalmente? É, mas eles fizeram exorcismo. Minha mãe era da época da igreja em que os pais adotivos dela ainda eram vivos. Eles a levaram para pro altar e fizeram um alvoroço só dizendo ah. que tirar o demônio da menina. Ela ficou batendo e chorando no altar. fabrizinho pelo menos eu não era adulta naquela época. Eu era uma criança, então. Eu não me lembro, mas a minha mãe contava às vezes essa história quando eu falava com os vizinhos, Como ela se debatia no altar, gritando o nome do demônio. Não que se ela queria me assustar ou me alertar. Tá. Caralho, isso é bizarro. Ela só era doente, ela precisava de ajuda de um médico, não de um exercício. Pobre garota. Vamos entrar na casa logo? Tá. Nossa, que cheiro horrível é esse? Deve ser mofo. Deve ter alguma infiltração. Nossa, e tá tudo aqui ainda. Tinha umas coisas, a família tinha muito dinheiro. Deve que eu roubado tudo por aqui? Lembra dos vizinhos, Dos Eles provavelmente não viram propósito nenhuma roubar essas bonecas velhas. Ou... Eles acharam que estavam autossuadas. Nossa, o cheiro é realmente horrível. Mas é muito estranho. Tá tudo realmente aqui. Verdade, isso é bem estranho. A polícia deveria ter levado tudo da residência pra investigação. Que estranho. Bom, eles pegaram a assassina na porta. Eu acho que não precisaram investigar muito. Ele ficou na, na frente da porta com uma manchete. Né, porque ele nem falava de ser perturbado. Bom, ele deveria estar perturbado mesmo, né? Pra matar... Você sabe. É, pois é. Mas ele nunca confirmou que matou elas. Como assim? Tem várias teorias na internet que dizem que... A menina matou a família o tempo todo. Emily, nem começa. Ei, eu não tô começando com nada. Você mesmo, viu A vizinha falou que teve um exorcismo. Você já ouviu como eles eram com ela? A menina tinha problemas mentais. Ela precisava de ajuda psicológica, mas eles não fizeram nada. Só pioraram a situação dela. Não tem nada a ver com demônios, nem as suas pra ah. todo. Você que sabe, mas ele nunca confessou nada, pelo menos até o fim. Ele morreu? Ele se matou. Ou pelo menos é o que dizem. Um homem negro na prisão que matou a família inteira. Um prateio para os presos policiais. Mas quer saber? Ele escreveu uma carta de suicídio, dizendo que nunca machucaria a própria família. Que foi a menina que matou a família toda. E ela colocou a culpa nele de alguma forma. Mas isso foi eu que li em alguns sites na internet. Mas o mais bizarro disso tudo é que lá tava escrito que a menina tava possuída e... Você também, né? Acredita em todos esses rumores ridículos. Ela, ela só tinha problemas. Mas claro que é mais interessante eles colocarem a culpa na criança. Da pública, não é? Bom... Ela não disse que ela tinha culpa. Eu disse que os demônios dela tinham culpa. Uh. Não teve graça nenhuma? Gente, já deu, tá? Para com isso. Rodrigo, sério, sai daí. Isso é muito desespeitoso, principalmente com as vítimas. Isso é rapidinho, Paty. Eu vou. Eu só tenho que terminar isso daqui. Eu vou ficar do lado de fora aqui. Okay? Garoto, quanto tempo vai demorar? Ah, sei lá, uns 10 minutos. Não vai demorar muito. Eu vou te esperar lá fora aqui, assim vai. Meu Deus, que escuro que é aqui, meu. Ai, Nossa, eu não... Não dá pra ver nada. Meu Deus. Tá, eu tô na cozinha. Tá muito escuro. Ai do céu. Tá. Agora eu tô sozinho aqui. Você não tá sozinho, a gente tá aqui. Apesar de eu não querer que você tivesse aí. Obrigado, garotas. Anda logo. Nossa, cheiro... Que cheiro é esse, meu? Caramba. Que cheiro ruim. Parece, sei lá, é cigarro com enxofre, meu Deus. Nossa. Vocês estão vendo isso? Peraí, eu vou ligar a lanterna. Mano, olha essa louça. É daqui que tá vendo esse cheiro. Que nojo. Pera aí. Tem coisa estragada aqui. Pai do céu. Deve ser daquela época ainda. Nossa, o cheiro disso tá insuportável. Nem me nisso. Ah, aqui estão os talheres. Tá, então pelo que eu li no jornal, ele pegou uma dessas facas e foi até o primeiro quarto. Ok. Não dá pra ver se sem a lanterna, né? Vou deixar ligado. Meu Deus. São marcas no chão? É. Parece que foi... A mãe? Eu acho que foi a mãe. Ela foi se arrastando até pegar o telefone. É, pelo jeito ela São não horrível. conseguiu, né? Que horror. Como alguém pode fazer isso? Eu não vou nem te contar isso. O que foi? Olha isso. Aqui parece o um quarto de casal e ele tá bem arrumado, por sinal. A mãe não deveria estar no quarto quando ela foi atacada. Hum, não tá tão bagunçado quanto a sala. É... Bom... Vamos continuar. O que foi? Olha isso! Que horrível! Sai daí, Rodrigo! Nossa, ainda tem sangue seco no piso. Pelo visto, as duas morreram juntas. Provavelmente a mãe tava tá tentando salvar a filha. É melhor. Vou pro é. outro quarto. Meu Deus. Tá. Aqui é o quarto da menina Nossa, aqui também fede Muito Ela dormia com a irmã, pelo visto Mas Só tem essa cama Cadê a outra? É. Peraí que estranho. O que, que é isso aqui? Eu não acredito. O que, que foi? Meu Deus do céu. Peraí, pera, pera, pera. Eu acho que aqui é onde ela dormia. Mano, ela ficava no canto da cama. Ela dormia no. Peraí, você. É... Ela, dormia no, que que eles ela o dormia no papelão. Ela dormia no né? papelão. Sofria demais. Tem uma corrente aqui. Mano, não é possível. Eles prendiam ela? Será que ela. Ela se debatia enquanto dormia? Pera aí. Parece que tem alguma coisa escrita aqui atrás. O que é isso? Por favor, por favor. Ah. Pera. Tá escrito, eu odeio minha família, eu odeio tudo isso, ah, sabia que não devia confiar neles, negros podres. Cara, você é muito Por favor, me leva, mamãe. Mas eu disse que ela odiava a família. Tá, aqui parece que são os pertences dela. Tem brinquedo, tem uma caixa aqui. Tá. Tem umas cartinhas. Parece que ela não era tão mal assim. Afinal de contas. Isso. Hum, ah, uma bíblia infantil. Nossa, parece que... Eles eram muito sérios com isso mesmo. É, é acho que é parece tudo religioso. Pera. O que é essa página? Mano, essa página aqui. Essa tinta... Nossa, não dá pra ver nada, tem umas coisas estão mas eu não consigo entender nada. É uma língua diferente, porque não é português, não é inglês, o que é isso? Não consigo entender nada. Essa tinta marrom. Estranha. Quer saber? Eu vou colocar isso de volta. Você tem razão. Eu não deveria nem ter mexido nisso. Eu poderia até tentar ler ela, mas... Eu não consigo entender nada. Eu não conheço essa língua. Não é português, não é inglês. Eu não consigo entender nada. É muito estranho. Fica tranquilo, ninguém vai saber que. Vocês contaram isso? Fica aí. Vai ver o que é. Não. Acho que tem alguém invadindo? Acho que não. Eu acho que não tem ninguém invadindo. Você não tá com medo, né? Para com essa merda, Emily. Ah, para se com se isso, gente! Se você com ele, você vai se responsabilizar? Emily, você tá se divertindo com isso, não tá? Você não tá ligando pro Rodrigo, você só quer se entreter! Vai se fuder, Pati. Você é uma sonsa que se paga de santinha, mas sabe qual é a real? Você tá afim desse bosta, e por isso você tá fazendo pau pra ele. Mas que filha da... Cala a boca as duas! Se manca, Pati. Eu já me decidi. Eu não vou sair daqui até eu terminar isso. E Emily, eu não tô afim de ter essa discussão agora, tá bom? Eu não tô afim. Acabou esse assunto, ok? Rodrigo, não faz isso. Me escuta, pelo amor de Deus. Rodrigo? Ele mutou. Ele montou nós duas por sua culpa, sua idiota. Fala sério, Emily. Eu não te entendo. Isso, eu sempre fui sua amiga. Você sabe que eu gosto de você, mas o que, que ele tá fazendo é perigoso pra cacete. Você só encoraja. Gosta? Sempre gostou? Você parece que tá bem mais interessada Eu rápido. gosto dos dois. Ele é meu melhor amigo. Tinha no é corredor, pessoal. Mas isso não tem nada a ver com o assunto. <risos> Como ele que aqui ah. decidindo sorte, assim muito a gente. Sua porta tá batendo muito. essa merda esse tempo todo. Caramba. Que bom. Nossa, eu tomei um susto. Ai, Bom. Oh. Finalmente o local. O local do Crime. Nossa, tá bem escuro. Que é muito claustrofóbico. Ok. Esse mau cheiro tá tão pra minha narina. Ainda pra ver sangue é seco aqui ainda. Meu Deus. É tipo aquele lá no corredor, igualzinho, que nem o da mãe também, da filha. Que horror. Vocês estão vendo isso? Ai, parece que ela foi morta, não sei, é atacada na pia ela se arrastou até aqui. Tem mais sangue aqui. Olha isso. Parece. Nossa, esse cheiro! Parece carne morta. Ai, vocês estão conseguindo ver isso? Mano, que.. Mano, que susto! O que foi isso? A porta fechou! Mano, foi o vento de novo. Por que não tá abrindo? Vizinha! Vizinha, você ainda tá aí? A porta fechou! Mano! Por que não abre? Deus do céu! Deus do céu! Rodrigo? Fiquei preso! Rodrigo, o que tá acontecendo? Deus do céu! Ele não de... tá ouvindo, Pati, manda no chat. Eu acho que eu fiquei presa aqui. Eu tô conseguindo abrir. Gente? Alô? Espera, eu vou desmontar vocês. Espera, pera, pera, pera. Finalmente, né? Rodrigo, o que aconteceu? A porta bateu e agora tá trancada. Fica calmo, tá? A vizinha vou voltar. Tenta chamar mais alto. Eu vou tentar, aí Socorro! Vizinha! Eu tô... Vocês ouviram ah, isso? Ouvimos. Rodrigo? Ouvimos o quê? De novo? Eu não tô ouvindo nada. Rodrigo? Ouviram isso? Tem alguém arrancando alguma coisa. Você tá me assustando, Rodrigo. Ah, tem alguém Rodrigo. Rodrigo? Calma, deve ter sido eu só um bicho. Caiu. Tá tudo bem. Não pode ser, eu sabia que você era perigoso. Calma, Paty, eu vou lá. Ele eu não tá bem, atendendo. Tá chamada. Você quer que eu fique calma? Tente, por favor. Finalmente. Fica calma. tá? A Emily tá indo aí. Eu vi. Eu vi alguém. Ela tava andando. Ela? Ela quem? Eu não sei o que era. Eu tô muito assustado. Eu não queria vir pra cá. Calma, mas vai ficar tudo bem. Eu tá? não queria Você vir pra né? cá, cá, é cá. Tá um rato Não é nada. quero sair daqui. Eu ainda tô ouvindo. Você tá me assustando, Rodrigo. Fica calmo, tá? O tá indo aí. Eu já sei. Pati, eu vou. Rodrigo? Pati, eu, tô tô chegando, eu tô chegando, ele não ele não está atendendo. A conexão tá ruim, Paty, mas eu achei uma janela aqui. A internet... Eu acho que a internet voltou, vou te ligar. Você consegue sair pela janela? Não, ela é muito pequena pra mim me passar. Mas, calma, vai ficar tudo bem, tá? Eu tô aqui... E aí, ele tá caminho. Eu não tô vendo nada, Paty. Tá muito escuro. Eu tô com medo. Não tá pegando. O barulho parou, Paty. Barulho? O barulho o que é que da aranha em Eu acho que já foi embora. Eu vou dar uma olhada. Rodrigo? Rodrigo? Ah! Rodrigo, você tá aí, Rodrigo? Rodrigo! Não, não, não, não, não, não. Não pode ser. Rodrigo, atente, por favor. Rodrigo!